Hey, e aí pessoal, Seja bem a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera eu tô aqui pra convidar todos vocês pra live stream de hoje à noite Hoje no caso dia 5 de julho numa terça-feira às 20 horas aqui no canal Se você quiser participar de um mega torneio que vai ser aí patrocinado pela própria Supercell não se esqueça de vir aqui no canal às 8 horas da noite para você ter a oportunidade de, pelo menos, tentar entrar no torneio. Porque vão ser 800 vagas e para o pra, pro primeiro colocado vão ser aí 6 mil Cartas, Galera, é muita coisa. O torneio custa 100 mil gemas para ser produzido, para vocês terem uma noção. E eu espero você hoje, então, às 20 horas aqui no canal. Se você não puder é, participar, talvez, quem sabe assistir, torcer para os seus amigos. Vai ser muito divertido. E eu realmente espero poder contar com a presença de todos vocês. Hoje, terça-feira, às 20 horas, aqui no canal. Beleza? Então é isso. Só para deixar esse aviso aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou. Te espero mais tarde. E até a próxima Na verdade até daqui a pouco né Fui